Conheço o o responso do Santo António, que quando se perde qualquer coisa se aparece sai o responso certo e, e se se não aparece engana essas pessoas. Por exemplo, eu responso se me enganarem é porque não aparece mas se me não enganarem aparece. Já me tem telefonado de Lisboa a minha cunhada por duas vezes me que me telefonou. Uma altura faltava, olha, não sei o quê, há três anos. Diz, olha, não sei, não sei onde me passou, não sei o que era. Traz-me-lhe o responso a ver se lhe aparece. E rezei. Diz, olha, o responso saiu é certo, Grita. Agora se lhe apareceu um ano, não sei, vamos lá ver. E... e... Apareceu-me, depois telefonou me ela, -te olhe, olha apareceu. Já estava perdido há três anos. Era um, uma coisa de ouro, de valor. E já estava perdido há três anos, que não sabia dele. E apareceu-lhe. Santo António se levantou, seus pés e sua santa irmã levou. E seus caminhos andou e com o Senhor se encontrou. E o Senhor lhe perguntou, António, prende vós, Senhor prende a vós vou, prende a mim não que na terra ficarás e todas as coisas perdidas guardarás. É isto. Reza-se esta, esta resposta Se sair certo, aparece. Se a gente se engana, não aparece. Quer que lhe diga outra vez? Sim, pode ser. Santo António se levantou, seus pés e sua santa irmã levou, e seus caminhos andou, e com o Senhor se encontrou. E o Senhor lhe perguntou: António, para onde vais? Senhor, para onde vos vou? Para onde não virás? Que na terra ficarás e todas as coisas perdidas guardarás.